para quem procura informação completa e atual. O programa Educação na Mídia é a nova atração da TV Câmara de Pouso Alegre. Toda semana, especialistas do Instituto Federal do Sul de Minas trazem uma visão crítica sobre temas que estão em pauta na nossa região e no Brasil. O Educação na Mídia estreia dia 18 de fevereiro, segunda-feira, às 10 da manhã. Confira também os horários alternativos de exibição. E não perca!